Senhor, meu irmão, sem Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí, estamos mais uma lição, hoje a é lição número 3 particularidades do servo, e você que está aí a primeira vez, eu convido você a se inscrever no seu canal, do Instituto Teológico Metanoen, eu sou professor e o reitor também do Instituto Teológico, e se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, compartilhe, vamos ajudar mais pessoas a com essa vídeo aula, ok? Então vamos aqui. É particularidade do servo, a nossa missão três, no né, trimestre, agora. E o texto áureo disse assim: Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo e não tem o que comer. Marcos 8, versículo 2. A verdade aplicada disse: Como discípulos de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras, as ações e aspectos do caráter de Cristo. Temos três objetivos, falar acerca da identidade de Jesus, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo, destacar a compaixão de Cristo. E nos temos referências de Marcos 8, versículos um ao seis, por favor, você lê aí, e eu já vou entrar no comentário. Disse assim a nossa introdução. Veremos na presente edição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, cedeu progressivamente. Enfatizaremos dois aspectos da identidade do servo sofredor, que se destaca no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. Os dois pontos seremos enfatizados então, nós temos a identidade do servo, tá? É, três subpontos, né? Primeiro, muitos não conheciam conheci a identidade do servo. Segundo, o servo conhecido progressivamente. E terceiro, andar com <coughs> o servo nos faz conhecê-lo. Podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que faz ser distinta de todos, né? A cidade onde nasce, nome, sobrenome, é, e todos os demais contextos, né? É, cada um de nós, cada um de nós tem um contexto diferente, né? De criação, tá? cada um mesmo que às vezes são pessoas gêmeas, mesmo às vezes que vivem na mesma casa, mas cada um de nós temos uma forma diferente de experimentar a vida. Então, é identidade né? é justamente formado por isso né? ah, essas nossas interpretações da vida né? que damos né? forma a nossa identidade assim nossa identidade nos faz pessoas únicas diante desta certeza iremos ver no Evangelho de Marcos a apropriada identidade de Jesus Muitos não conheciam a identidade do servo, né? Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. A despeito desse pensamento, a melhor forma de conhecer é, mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras, né? em particular do Novo Testamento. A figura-se que o Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo Filho de Deus e ser obediente. Ok. Eh, meus amados, é realmente, tá? É isso aqui para nós importantíssimo, tá? Que é conhecer Jesus, né? É, essa pessoa está revelada nas Sagradas Escrituras. Se eu quero conhecer Jesus, né? É, então, eu devo me permitir, tá? Me permitir, tá? É ler as escrituras, tá? E ler com muita atenção. Quando eu digo ler, né? É nós focarmos, prestarmos atenção, tá? Ao, ao, aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus, ele sente, tal, tá? as palavras que ele diz, a como que ele diz, tá? São então, todos esses detalhes, né? Então, em Marcos, se destaca o filho de Deus e servo obediente. Muitos não conhecem a identidade do sério. Veja, aqui eu coloquei o texto de Euséa 6,3, né? porque tradicionalmente é citado esse texto de Euséa 6,3 como se fosse um convite para conhecer Deus. O texto diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Parece um convite, tá? Mas se você ler o contexto, e isso é muito, muito importante, tá? Se você ler o contexto, né? Você vai perceber o confronto de Deus no versículo 4 tá? Veja o que Deus disse, que te farei, ô oh Efraim, que te farei, ô oh Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha, interessante, porque Deus está dizendo, essas tuas palavras, conheçamos e por digamos se conhecer, eu estou percebendo, né? Que não tem consistência, tá? Essas palavras são vazias, são como o orvalho da manhã ou da madrugada, que cedo passa. E olha, vamos ler o próximo versículo, né? É Oséias seis e 6, Olha o que diz: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o Holocausto. Agora essa palavra conhece a misericórdia, né? E não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o Holocausto, Misericórdia e é conhecimento aqui faz um paralelo. Tá? No hebraico, Chesed, tá? pode ser traduzido por misericordioso, misericórdia, justiça e amor imutável. Veja, o que Deus está dizendo para esse povo, tá? Que quando vocês dizem conhecamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, vocês estão sendo falsos, vocês estão sendo livianos. O que eu quero é um amor fruto de um relacionamento que vai se tornar um amor imutável, tá? Só para esclarecer bem isso, tá? Então, esse texto não é, né, O versículo 4 tá? Voltando aqui o slides, ali o versículo 3 não é convite para conhecer o senhor, tá? Aí outro texto, né? Capítulo 4 sim, tá? Aqui não, no versículo 3 é uma frase, você pode ler o texto, são os israelitas falando isso, Tá? colocando Deus como se fosse nada mais né? é uma maquininha, é tá? uma máquina é, de Coca-Cola onde eu, as pessoas colocam uma moedinha e cai aquela lata de Coca-Cola, né? Como Sim. se ah vamos fazer o que Deus disse, então Deus vai mandar a bênção, tá? como alva será a sua saída e Ele nos virá com uma chuva, né? Como se Deus fosse nada mais tá é uma a máquina onde você Coloque a moeda e sai o resultado. tá? Isso é bem claro para você, você pode usar o texto Conhecemos, lá do capítulo 4. Ok? Bom, muito bem. Vamos aqui. O ser conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem um espírito mundo que o importunava, Todos se admiravam com sua autoridade e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos mundos e eles lhe obedecem. Veja só, é, meu irmão, a tá? minha irmã, que é Jesus vai se revelando né? progressivamente. Isso é, é muito importante, porque Deus sabe da tá? como é que nós podemos, né? a qual, quantidade que podemos é, é absorver da sua revelação, tá? Desde Gênesis, Deus vai se revelado progressivamente, né? Quando Cristo vem, Hebreus capítulo 1 um, diz que ele manifesta a glória do pai, a perfeita imagem do pai, ok? É... Para conhecer Jesus, né, de verdade, né, com, andar com Jesus, aliás, nos faz conhecê-lo. Né, para conhecer Jesus de verdade, precisamos nos relacionar com ele. Marcos nos mostra em seu evangelho que a última vez que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no livro feita pelo próprio Jesus é dirigida aos discípulos que dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Então, tem muitas pessoas que têm uma ideia, criam tá, uma crença acerca de Cristo. E Jesus verifica, o que vocês estão acreditando? Quem sou eu? Como é que vocês me definem? E é, Pedro, né? É, aliás, Jesus pergunta aos discípulos, né? E disse-lhes, ele, e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Agora veja, Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado estu Simão para Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu pai que está nos céus. Isso é de suma importância aqui. Essa revelação não foi, Jesus disse, fruto de um esforço natural, de uma atitude natural, mas foi algo que meu pai te revelou, né? Então, essa percepção, tá? então, permitir-se estar atento à revelação do pai faz a diferença, né? Então, a pergunta seria o quanto eu estou é, prestando atenção à voz do Espírito Santo, tá? Então, isso é muito interessante, porque Pedro, ela é uma pessoa bem sensível nesse momento. Autoridade do servo, autoridade da mensagem do servo, autoridade do servo foi atestada por sua palavra e a autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. A partir do que se pode ler do Evangelho de Marcos, Jesus, por onde caminhou, realizou muitos prodígios e seu ensino era admirado por todos que seguiam e ouviam, porque possuía autoridade. Podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu, claramente. Tá claramente, né? É Jesus fala em João, em capítulo 12, versículo 49, 50, diz assim: "Porque eu não tenho falado de mim mesmo, olha só isso importante, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que é de dizer e sobre o que ele é de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai motendido. Tá? Então, Jesus está dizendo, olha, eu estou atento ao Pai. Tá? E tudo que o Pai me fala, o que ele me manda, eu falo. Né? No outro texto, diz aquilo que eu vejo. Né? O Pai faz isso, eu faço. Tá? Então, essa dependência, né? do pai, gera autoridade em Jesus, tá? Sempre, tá? Semana retrasada, passada, nós falamos, como um exemplo sempre do centurion, né? Que ele manifesta autoridade porque é submisso tá? à sua liderança. Na autoridade, a autoridade da mensagem do servo. Ao longo do evangelho de Marcos, podemos visualizar que a palavra de Jesus diferia de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. É, repreendeu ou Jesus dizendo, cala-te, sai dele, né? E clamando com grande voz, então o espírito imundo, convulsionado e clamando com grande voz, saiu dele. Então, ao notarmos eh, os demônios saindo sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresenta a autoridade dos céus. Isso é muito interessante, nesse contexto, né? Que as multidões se admiravam, né? Quem é este? que até aos demônios manda com autoridade e eles saem. Né? É, Jesus está agindo com poder delegado tá? do pai, como eu no texto anterior, por isso tem essa autoridade. A autoridade do servo foi atestada por sua palavra. Para bem compreender, nas palavras de Jesus existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Pelo que se pode notar, a sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos. Jesus, é, ele contrasta né, o que os religiosos faziam. Os religiosos querem pegar Jesus em algo porque ele está curando alguém no sábado ou porque os discípulos estão comendo espigas no sábado mas Jesus disse: Invalidam assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que usam os dinastes e muitas coisas faceis semelhantes a estas. O um grande perigo, disso que Jesus está nos dizendo, né, é que às vezes, muitas vezes, as pessoas se tornam religiosos, tá? se esforçam, né, para poder guardar seus dogmas religiosos e deixam de lado o que Deus diz, tá? Então, esse é o desafio que Jesus nos dá, o quanto eu estou simples, simplesmente sendo dogmático, religioso, seguindo uma tradição e não atentando aquilo que a palavra de Deus diz. A autoridade do Céu foi confirmada perante o mundo espiritual. Acompanhando o itinerário traçado no evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do pai. Ele foi oferecido poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo o testamento que até mesmo sobre os demônios. E todos os demônios interrogavam dizendo. Aí você lê o texto todo, tá? O que aqui nós queremos enfatizar, né? Que Jesus é a demonstração apropriada do pai. Nas epístolas de João, né? ele coloca, né? Ele veio para manifestar, né, A vontade do pai, tá? Então, Jesus, literalmente, né? Ele veio fazer a vontade do pai, que é o qual é a vontade do pai? Que as pessoas sejam libertas. Tudo que Jesus fez foi dentro da vontade de Deus. Então, se Jesus está libertando, é porque é a vontade de Deus que as pessoas sejam libertas. Se Jesus está curando, é a vontade de Deus que as pessoas sejam curadas, tá? Aí vamos conhecendo essa vontade de Deus manifesta em Cristo. A compaixão do servo, a clemência do servo, o servo que se compadece, o servo que se ensina, de onde há compaixão, a compaixão abunda o amor. O Evangelho de Marcos descreve que Jesus, em suas peregrinações, pelas cidades povoadas, ao notar as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam angustiadas e desfavorecidas, como velhas sem pastor. Olha só, né? é, Jesus, aqui vamos prestar muita atenção, tá? Como Jesus aqui se movimenta, o que impulsiona Jesus a fazer o que ele fez. A clemência do céu. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, são decorrentes da queda. Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão, né, ao libertar os homens das garras de Satanás. Jesus te mostra os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Meus amados, lembro vocês de sempre se lembrarem. E quando Adão e Eva estavam no jardim, estavam em conexão com Deus, tá? eles tinham tudo, eram um para isso, porque estavam em conexão com Deus. Quando o pecado veio gerou essa separação, né? é, aí a separação nos desconectou da nossa fonte, da nossa fonte da saúde, da nossa fonte da saúde física, emocional, a nossa... A nossa percepção mental, tá? Em todas as áreas, né? Nós acabamos definhando, tá? Então, Jesus olha a multidão, ele é movido de compaixão. É depois da queda do ser humano, então, né? Já não mais o ser humano já não seria o mesmo. Ah, perdemos, digamos, da fonte, né? Eu sempre digo para os meus alunos, é como um ventilador, que quando você desliga a chavinha, continua rodando, mas uma hora para, tá? E é assim que é o ser humano, estava ligado a Deus, quando se desliga de Deus, então o ser humano anda um pouco, mas de uma hora para, tá? Aí a morte veio, entrou, né? Então, Cristo demonstrou todo o seu amor fazendo ser pecado por nós. Na cruz levou as nossas iniquidades sobre si, isso nos mostra que o cérebro se compadece de Deus então tão lindo isso, como Deus nos ama. Deus, né? Ele se compadece, tá? Ele mostra compaixão. Ele assume nosso lugar. Ele assume a, o nosso lugar de condenação. Tá? Isso é importantíssimo você entender. O sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. O sermo nos se ensina que onde a compaixão abunda o amor chama a atenção o fato de que na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão a esse homem. E aproximando-se dele, um leproso que, rogando-lhe, eh, pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse, se queres, bem podes limpar. E Jesus, movido, de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Semana passada falamos um pouco desse texto, mas agora o que queremos enfatizar aqui é que Jesus está movido de grande compaixão. O ponto aqui é isso, tá? Como é que Jesus, tá? o que impulsiona Jesus a fazer o que ele faz é a compaixão. Tá? Eu me lembro de uma certa ocasião, que uma pessoa, né, entrou na nossa igreja e fazia 37 anos ele estava oprimido, né? as pessoas fugiam na cidade dele, né? fugiam dele porque ele ficava agressivo e às vezes caía com é, epilepsia e ficava com convulsões. Né? E quando entrou na nossa igreja eu senti uma profunda compaixão, tão profunda que eu pulei do púlpito, né? fui até onde ele está, coloquei as mãos, ser aquele demônio e ele foi curado e nunca mais teve esse problema. Então, a compaixão é algo que nos move, tá? Pega bem isso, que é importantíssimo, Jesus fazia assim, assim, nós podemos fazer também. Bom, tá bom, meus amados, nós falamos acerca da identidade de Jesus, mostramos que a autoridade de Jesus está acima de tudo e destacamos a compaixão de Cristo. Meu amado irmão, minha irmã, permita-se experimentar, vivenciar essa compaixão, tá? Você vai experimentar grandes ações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus através de você. A paz do senhor, meus irmãos, muito obrigado por tudo, desejo que vocês tenham uma boa escola bíblica dominical, assim eu lembro que nossa, nosso trabalho da formação de professores é amanhã, ok? Paz do senhor Jesus.